E aí gente, aqui é o Stick, trazendo mais um vídeo para o canal E hoje eu trago para vocês um jogo NFT chamado Pokémon Fight, Um jogo Play to Earn, ou seja, imagina aí você jogar Pokémon E poder ganhar dinheiro, essa que é a ideia desse jogo Então eu tô aqui no site do jogo para vocês, o site tá bem bacana, tá? E assim galera, tenho que avisar vocês que o jogo não é oficial do Pokémon É uma inspiração, mas a gente está num mundo descentralizado Então eu acredito que não terá problemas com direitos autorais Mas você já tem que saber essa questão aí, beleza? E aqui no site, como eu falei para vocês, o link tá aí embaixo aqui a gente tem alguns detalhes sobre o jogo, aqui tem um pouquinho do modelo 3D de um Pokémon, então a gente pode ver que tá bem bacana, tá bem bonito. Aqui um pouquinho da distribuição dos tokens, tá? Então tem o um token PMC e também o PMF, e aqui tem a distribuição basicamente do PMF, onde a gente vê que o supply é de 1 bilhão, e tem 15% pro time, 20% recompensa, 30% play to earn, enfim, achei um pouco baixo do play to earn, mas é um ponto aí que você pode depois analisar com seus próprios olhos, ok? Temos aqui também três modos, né? falando aqui, então fala um pouquinho aqui do PVE, que basicamente é você jogar contra o computador, né? PVP que seria o modo online, você jogar com pessoas reais, e também tá falando aqui que você pode bridar, né? Você pode aqui, tá traduzido meio errado, mas tá falando que você pode fazer o um breeding, que é você é juntar dois pokémons para criar um, né? E é basicamente isso aqui galera, resumidamente o site. Bom, aqui a gente tem um white paper também, aqui você pode ver, por exemplo, a equipe, tá bom? Então você pode depois analisar mais a fundo e aqui a gente vê algumas questões do projeto como por exemplo, tem o um mercado, que a gente vai conferir ainda, que você pode obter seus NFTs, né? Aqui tem o um sistema de batalhas que a gente vai jogar ainda também, então isso aqui eu vou passar só por cima para vocês, porque a gente vai ver realmente dentro do jogo. E aqui a gente tem um pouquinho do roteiro, tá? Então basicamente a gente pode ver que eles têm aqui no roteiro deles até o final de 2022. Então isso aqui também você pode pausar e ver com calma, tá bom? Eu não gosto de aprofundar tanto para não ficar um vídeo chato, né? Eu acho mais legal a gente ver realmente o jogo em ação, mas isso obviamente, cara, todo projeto que você for entrar NFT, projeto cripto, qualquer coisa, tem que analisar mais a fundo, por isso que os links estão na descrição. Que eu acho que você que tem que fazer a sua análise, né? O vídeo é mais um, um por cima mesmo superficial, mais do gameplay mesmo e você faz a análise profunda. Então aqui, basicamente, a gente tá no mercado, tá bom? E aqui, cara, é bem bacana. O que eu achei mais legal desse projeto aqui é porque é muito barato pra entrar. Então aqui no mercado, deixa a gente fazer login aqui antes, né? Então, ó, pra fazer login aqui, deixa eu conectar com a minha MetaMask. Bom, e aqui é o seguinte, cara, o que eu achei legal é que é muito barato, como eu tava falando. Então, mano, basicamente você pode vir aqui, ó, do mais barato, lowest price aqui, e você vai ver que tem Pokémon a partir de 5 dólares, dá tipo uns 25 reais, então é um joguinho bem barato pra você começar, você precisa só de 3 pokémons, então você pode pegar tipo o Venossaur, e o Glom aqui, três plantinhas por exemplo, por 75 reais, tá ligado? Então bem acessível aí comparado com a maioria dos jogos NFT, obviamente você tem que analisar aí se vale a pena ou não, enfim, os pokémons, e aí você pode estar jogando, né, enfim. E obviamente aqui, cara, que tem as raridades, tem as estrelas, vão vir aqui agora no mais caro, vocês podem ver ó que esse aqui já pega fogo, esse aqui já brilha e tal, então já custa mais caro raro, né? Mas, galera, eu peguei aqui pra vocês porque, assim, aqui é a skin the game, né? Então, realmente, eu tô entrando no jogo, né? Não tô só mostrando um jogo que eu não entrei. Então, aqui, realmente, dá pra você comprar um ovinho, tá? O ovo é 10 dólares, dá uns 50 reais. Três ovos dariam 150 reais, então, né? Uns, que é uns 30 dólares, né? Mais ou menos. Então, assim, galera, eu peguei no ovo porque... Eu peguei aqui, é... Porque, basicamente, é, você tem a chance de pegar um Pokémon raro. Então, no mercado, você pega mais barato, só que é um Pokémon, né? Vamos vir aqui novamente. Só que é um Pokémon mais simples, né? Já se você vir aqui na Blind Box, que seria o ovo aí é de Pokémon, aqui você pode pegar por 10 dólares, tem chance de vir um melhor, né? Então aqui vocês podem ver que eu tenho 3 eggs, ó, vou clicar aqui, My Assets, e tá aqui, tá vendo? Eu posso clicar aqui, posso clicar em Hatch, e olha só, olha que legal, cara, já apareceu aqui, ganhei esse aqui, mano, Lapras, beleza? Ganhei então um Pokémon de água, vamos pro próximo aqui, eu clico no ovo, clico em hatch, vamos lá, torçam comigo. E olha só, viu, Charizard, cara, muito top, mano, muito bacana, cara, legal. E vamos voltar agora, vamos pro nosso último ovo, vamos ver o que que vem, hein? Por enquanto veio de fogão de água, né, bem variado, e agora vamos pro último aqui, hatch torçam aí, vamos ver. Veio um Vulpix, olha só, cara, muito bom, cara, gostei aí do que veio. Então pegamos dois de fogo, né, acabamos pegando dois de fogo e um de água. Eu não sei exatamente, eu não sou eu gosto muito de Pokémon, mas eu não sei exatamente as raridades. Comenta aí se você manja, mas eu gosto muito, por exemplo, do Charizard, eu acho que foi até que uma boa abertura aí, né, não veio nenhum super raro aí, mas foi uma boa abertura. Aqui você tem a parte de Breathing, né, um simulador aqui, então você pode simular um Pokémon com outro pra ver o que poderia vir. E aqui tem a parte de Promote, porque o jogo tem sistema de referência, né, então tem o um link, tem aí para poder compartilhar, vou compartilhar o meu aí embaixo com vocês, se você quiser entrar, você vai estar ajudando o canal, e obviamente, compartilha o seu, você pode compartilhar no WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, você pode ganhar com referência, comissão aí, das pessoas que entraram no jogo pelo seu link, tá? E agora, galera, então, de vez, né, vamos que interessa, vamos jogar, você pode clicar aqui em Play Now no site, tem tanto para Android quanto para iOS ou computador, no caso eu tô aqui no computador, a gente clica aqui, aqui você vai ter que criar uma conta lá no Marketplace, basicamente aqui a gente coloca o nosso nickname, vou colocar esse TIC oficial, confirme E bom, vamos lá, aqui tem os meus pokémons, ok? Então, beleza, tá tudo aqui, ó Tá mostrando pureza, mostra aqui a vida, ataque, defesa Tá tudo mostrando aqui, galera Aqui em cima tem energia, tem a internet aqui Tem o nível do meu pokémon, enfim Tudo aqui tá mostrando os ataques também, ó Ele tem Water Gun, Dive, Hydro Cannon e Sharpen Então tá tudo mostrando aqui, meu Charizard também, ó tudo aqui, mostrando os ataques dele tá, beleza, e aqui também o meu Vulpix, mostrando os ataques dele aqui e esses ataques é bom você ver depois, você pode dar uma estudadinha, pra você poder jogar, né aqui eu vou em team, time, né, então vou botar o Lapras aqui, vou botar aqui na posição 2 o Charizard, e na posição 3 eu vou botar o Vulpix, vou dar um save aqui pronto, ó, vamos voltar ali, tá aqui meu time, fechou, aqui tem assets também aqui vai ter os, os itens, né, que eu vou ganhar e aqui tem exchange também, porque você vai ganhando os tokens aqui, e esses tokens você vai trocando, depois você pode sacar, obviamente converter em dinheiro real. Esse que é a magia dos jogos do NFT Play to Earn, né? E aqui, basicamente, a gente tem Adventures, Arena e temos aqui também as tasks diárias. Com essas tasks diárias, você pode estar tá ganhando, né? Ganhando token aqui, por exemplo, jogar 3 partidas na Arena, completar é, aventura, né? Ganhar 15 vezes. Então, aí, completando isso, eu consigo 20 tokens aqui do jogo, ok? Então, vamos testar. Vamos clicar aqui no Adventure, galera. E aqui tem o Explore, né? Então, basicamente, vamos clicar aqui no Charizard Explore. Vamos clicar aqui no Lapras. Vamos clicar aqui no Vulpix também, e pronto, aqui Já apareceu aqui uma exploração pra gente fazer Então, basicamente, a gente tá no gym 01 01 aqui, e posso Batalhar por um raio, né, um de energia Que eu vou gastar, então, vamos ver aqui, eu acho que é isso Vamos clicar em Battle, exatamente Então tá aqui meus três pokémons, tá, e ali os três Inimigos, e aqui, basicamente, a gente vai escolher O Slam ou o Ember, vou começar aqui Com o Slam aqui, vamos clicar Aqui, End Turn, beleza, aí vem Aqui pro próximo, né, a gente escolhe aqui Deixa eu botar um Hydro Cannon End turn e vou botar aqui um slam e End turn vamos ver agora as batalhas rolando, então já deu um belo no power, basicamente a gente só fica olhando né, a gente só seleciona ali os golpes e fica olhando, agora ele vai revidar, espero que não derrote meu charizard, ok, deu pra ficar vivo ainda, então com isso a gente pode botar um Storm speed aqui, End turn vou botar um relic song e vamos lá, derrotamos aquele lá e por pouco não derrotamos o primeiro, acho que ele, beleza, acabou destruindo meu charizard, mas agora ficou tranquilo pra gente usar qualquer um aqui e já vamos ganhar né, então, beleza. Damos o hit ali. Show de bola. E vitória, né? Parabéns, a gente. Victor. ganhou duas de três esmeralda. Return. E ganhamos três aqui, ó. Moedinha de prata. Ok? E basicamente é isso, galera. Tranquilinho. Ainda tem 47 aqui de energia. Eu posso continuar jogando tranquilamente. Vocês podem ver aqui nas tasks que eu completei aqui uma de 15. Então, completando 15 eu já completo essa task. E jogar 3 na arena para completar outra task. Vamos jogar uma na arena aqui? Na arena vai ser mais difícil, né? Porque vai ser pessoas reais aí jogando. Mas vamos aqui em challenge. Vai procurar aqui um jogador. Mas vamos lá. Deixa eu botar aqui um water gun hum, não, vou botar esse Sharper aqui, deixa eu botar também aqui um Amber, tá, e vou botar aqui um Slam, e vamos ver o que vai acontecer, então ok, primeiramente aumentei ali o ataque, né, e agora, vamos ver, o Charizard tirou 45, e o meu, o outro, hum, acabou errando, infelizmente, contra-ataque dele, espero que não seja tão forte, beleza, e ok. Agora, mano, esse aqui é de fogo, né, então vou aproveitar e usar meu Water Gun aqui, e vou também botar é, esse ataque aqui e esse Double Slap aqui que é fraquinho, mas é repetido. Então vamos ver. Deu 35 ali, não foi tão forte. Aqui acabou sendo mais forte. Aquele ali também não foi tão forte. É, não sei se estou indo tão bem aqui não. Mas, eita! Veio bem forte ali, mas vamos lá, também fomos forte ali. E agora, vou vir com tudo no Hydro Cannon aqui, esse Extreme Speed aqui e esse Taco aqui. Vamos com tudo agora, eu acho que eu vou derrotar aquele lá, show de bola, derrotei. Ele acabou derrotando o meu também, isso não foi muito bom, mas ok, a gente ainda tem chance aí. Vamos aqui de Slam e vou de Taco aqui, beleza? Espero que dê bom, ok, foi fraco o efeito, conseguimos até que um bom... Nossa, mano, deu muito dano ali cara, eu vou de Slam agora e vou de Relic Song, espero que dê bom, cara tem que bater agora, ok, bateu bastante show de bola, agora vai ser um contra um, eu acho, né, exatamente vamos ver, cara, agora espero que o meu ganhe num contra um aí, ok, deu bastante dano, vamos ver quanto ele dá, nossa eu acho que eu perdi, hein, vamos lá, vou ter que torcer agora, cara, vou dar um crítico, sei lá errou, mano, aí tá de sacanagem aí eu perdi, né, putz, grilo, mas é isso aí cara, confirmar, pelo menos ganhei dois mesmo perdendo aqui, e é isso, cara os top rank aqui ainda ganha é, esse token aqui galera, olha só que legal, tem bastante token aqui, que melhor joga aí o Pokémon, né galera, bem bacana, cara, show de bola aqui tá o, o histórico, né e é isso, cara. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá espero que você tenha gostado, o jogo, na minha opinião tá bem bacana, tá divertido, estilo X aí, só que é de Pokémon, então pra quem já jogou Pokémon alguma vez aí, igual eu já joguei, cara, com certeza vai gostar desse jogo e é um diferencial que ele é um jogo NFT Play to Earn, então é, cara, você jogar Pokémon, igual você sempre jogou, porém agora você pode ganhar dinheiro com isso, e galera, assim, esse vídeo não é uma dica de investimento, né, porque os jogos NFT a gente nunca sabe o que vai acontecer, se eles vão continuar pagando, se a economia vai durar, eu espero que dure, porque esse jogo tá bem bacana, mas assim, não tem como eu garantir, né? A ideia que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte, você tá jogando um jogo e o ganhar, mano, é um bônus, tá ligado? Então o foco tem que ser você se divertir, então o jogo tá barato pra entrar, cara, tu pode, se você quiser, né, a decisão é sua, pode jogar lá e se divertir, cara, e aí se você ganhar vai ser um bônus a mais, né? Se você ficar no top rank ou se você jogar um pouquinho ali por dia, você pode acabar jogando e é um bônus ali, entendeu? Mas o foco é você se divertir, beleza? Tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.